Boa noite, meus consagrados ah. seguidores. Estamos aqui com o nosso primeiro jornal da Barnage. Vamos conhecer o nosso primeiro convidado. Vocês já conhecem, obviamente, mas vamos conhecer ele mais, mais profundo, mais. Né? Não, apareceu aqui antes íntima agora, <risos> com dia. vocês, ele, o grandioso, o nosso Felipe Gustavo. Uh! Uh! Boa noite, pessoas. Eu tô aqui pra me falar a verdade, falar e... Ele, ele vem pra Eu falar falo. a verdade, né? Vem pra falar a verdade, colocar as fotos na mesa e resolver tudo. Olha, Felipe, estamos aqui... Com perguntas enviadas pelos nossos seguidores. O que os seguimores querem? Vamos ver o que os seguidores querem saber sobre Felipe e Gustavo. Vamos ver, vamos ver. Mas a primeira pergunta do Felipe e Gustavo. O senhor está namorando? Solteiro. Solteiro na pista? Ah, solteiro, né? Hétero. <risos> então, meninos, meninas, ó. Muito importante. <risos> Hétero, solteiro na pista para negócio. <risos> É o homem que todas as meninas querem, não é verdade? Então, é um, como sucesso. Vamos às tá perguntas agora pra saber mais sobre este. este ícone brasileiro, essa, esse ator. esse ator, cantor, dançarino. Antes de tudo, prova surpresa. Atuação de 15 segundos inesperada. Olá, garoto. Qual foi? Foi dotada As entrevistas demais. Eu fui Costinha! Um Uh, A Nuruchuma! Ramamos? Foi Voltaremos com as nossas perguntas para. <risos> Para Felipe e Gustavo. Vai descobrir. Né? Já vai entrar, <risos> sim. E... Né? e ao vivo em 5, 4, 3, 2, 1. Boa noite, São Carlos e Baté em região. Eu estou aqui com o nosso candidato, Felipe Gustavo. Tá. E vamos falar um pouco sobre as propostas dele para vereador e do desenvolvimento da cidade, né? O que queremos de fato, né? Se é demagogia, se é uma coisa que a gente pode confiar. Ou seja, ele está aqui comprando o nosso voto, não é mesmo? Exatamente. Olha, sinta-se muito à vontade. O que você precisar, você pode pedir a nossa equipe aqui. Esse aqui é meu assessor. É e... Né? e tá tudo bem, relaxando. É uma honra estar aqui com o um possível candidato à... à prefeitura de São Carlos. Mas vamos começar aqui o nosso trabalho, né? Me conta sobre você. Então eu sou um cara que curte bastante a vida, trabalho. Trabalha? Trabalha o né? trabalha... que ultimamente? Estou trabalhando no momento com meus filhos. Você trabalha com seus filhos? Não, tio filhos. Não... O, é? o os filhos. Não... Ah, gente, ele trabalha ultimamente com os tios dele, né? A... So Sim, tios. Com os Entendi. Agora eu tô tentando melhorar aqui no mercado, tô tendo uma proposta. Mais para o desenvolvimento. Procurando sempre me é o melhor e o melhor e o melhor, sim. né? Sempre Agregar é, é, é, é um progresso, né? É um progresso e o estado de São Carlos precisa disso. Eu, Eu tá... não queria interromper, mas a galera aqui na internet tá pedindo mais uma atuação rápida de alguma cena de 15 segundos só pra gente. Vai. Certo? Incorpora é. aquele coro bandidão que a galera gosta. Ah. O negócio é. Fechar o tráfego mesmo. Mano. O negócio é a gente vai assumir São Carlos. Mano. Confia. Confia mesmo. Confia. confia, confia. Pra acreditar. Aqui, ó. Você acredita, ó. Acredito.